Pessoal, vamos uma segunda parte aqui dos erros imperdoáveis do SketchUp. Eu fiz aqui só um, uma caixa, tá? E Eu fiz aqui um como se fosse uma porta. Tá? Quem está começando no SketchUp aí que está fuçando sozinho, tem mania de fazer isso aqui, ó. Fez uma porta aqui e deletou, tá? Olha só, deletar não resolve. Tá vendo que ficou aqui por dentro, ficou azul? se tu chegar bem pertinho aqui ó tá olha só abriu essa face aqui não mas é eu vou consertar agora eu vou consertar eu vou pegar aqui minha minha ferramenta e eu vou trazer aqui ó ó oh, aí não mas aí que vou fechar aqui olha não adianta excluir desse jeito tá gente então eu vou dar um dar um ctrl z tá já vi, já vi aluno fazendo isso. Então, eu tenho aqui. Vou pegar a ferramenta Push Pull. E, ó. O que eu vou fazer aqui, ó. Quando eu puxo aqui nessa linha, eu vou clicar nessa parede aqui pelo lado de dentro. Olha só. Não desvirou. É simples, né? Então, assim, é uma coisinha que, que a gente vê que o pessoal faz, né? que, que simplesmente pega... Cria uma janela aqui. Tá? E faz isso aqui, ó. Cliquei um, cliquei dois. E ficou sem fundo aqui. Tá? Deixa eu voltar aqui. que Tá errado. Pega a ferramenta. Push, pull. Fica aqui na ponta. É... Eu sei que tem muita gente que não faz isso, né? Mas quem tá começando no SketchUp, geralmente faz isso. Ah, isso aí não pode fazer, tá? É fazer esse tipo de... Apagar as aberturas assim. Sempre uso o Push Pull. Clicar com... Nela, no perfil. E apagar. Apagou uma face, apagou duas. E apagou a face de fora. Tá? Não, mas daí com... vamos consertar. Muita gente fala isso, né? Vamos, vamos consertar aqui aí não conserta nada ó se eu voltar aqui atrás ó entendeu então vamos voltar aqui novamente ferramenta push pull puxar e empurrar pega aqui nessa ponta e traz na parte de trás aqui da parede ó ali ficou certinho né isso é um erro bem simplesinho, que tem gente que, que ainda comete esse erro, tá? Então, essa aula ficou essa parte aqui, tá? A próxima aula vai ser sobre é, textura. Texturas que a gente baixa na internet pra usar no SketchUp, ok? Até a próxima aula.